A contabilidade está cada vez mais digital e a SCI Sistemas Contábeis oferece desde 2005 tecnologias 100% web para conectar a sua empresa contábil aos seus clientes. O SCI Report é uma destas soluções incríveis que vão mudar o seu processo de trabalho e gerar economia, produtividade e valor agregado com muita inteligência. Ao acessar o site da empresa contábil e fazer o login, o cliente tem acesso a informações imprescindíveis ao seu dia-a-dia. -dia. São relatórios gerenciais e operacionais com informações de diversos meses e até anos anteriores. A contabilidade pode disponibilizar documentos web com protocolo digital. Inclusive, o cliente pode imprimir as suas guias de pagamento de impostos. A ferramenta também possui um CRM, onde a comunicação de solicitações e retornos fica registrada. O SCI Report oferece ainda recursos que auxiliam seus clientes com inteligência, como a distorção de impostos, a baixa de pagamento destes impostos e o controle de senhas. E o melhor, tudo isso pode ser feito pelo seu cliente a qualquer hora do dia ou da noite, sem interferência de usuários. Conheça o SCI Report, a tecnologia de autoatendimento 100% web para a sua contabilidade. Saiba mais. Ligue 0800 47